Primavera de 1940. Pouco ou nada se pôde fazer para evitar a queda de Polônia ou França, já que a superioridade da Blitzkrieg alemã em relação às tradicionais táticas de guerra era bastante evidente. Grande parte da Europa continental foram ocupados pelas forças do Terceiro Reich, que avança sem -se oposição através dos Balcãs para ajudar as tropas italianas na invasão da Grécia. No outro extremo do mundo, em Grã-Bretanha, o espírito combativo da população multiplica a efetividade das defesas e bloqueia o exército alemão do outro lado do canal. É o momento preciso para passar a ação. Necessitam a intervenção dos comandos para segurar o caos e permitir a reação aliada.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 E agora, vamos para a primeira missão, mas primeiro, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Verão de 1940. As forças aliadas são expulsas do continente, deixando toda a Europa nas mãos do Terceiro Reich. Hitler começa a planejar a invasão da Inglaterra. Durante semanas, a Luftwaffe bombardeia sem quartel o território inglês em preparação do desembarque. Seus homens devem destruir as instalações que se encontram em Gersing, uma pequena ilha britânica ocupada pelos alemães. O alto comando alemão conta com esses dispositivos para guiar o desembarque. Temos que conseguir a todo custo que o canal seja uma barreira insuperável. Bem-vindo ao canal da Mancha Oficial. Nesta missão, seus principais objetivos são a estação de radar e o farol que se encontra na ilha. Além disso, para facilitar a tarefa dos nossos bombardeiros, destrua também as baterias antiaéreas apostadas nela. Uma vez que tenha acabado, dirija-se ao ponto de encontro, onde será recorrido e devolvido a são e salvo. Pode ser mais simples a fuga se utilizar o elevador da praia. Antes de terminar, devo recordá-lo que a zona está cheia de minas submarinas. Extreme as precauções na área. Nada mais. Boa sorte. Muito bem, para essa missão temos boina verde... Hum? Franco atirador. Yes. Marine. Yes, e o sapador. Yes, Muito bem. O plano é o seguinte: vamos seguir nessa direção e investir balas de Franco atirador. Esses são os alvos do Franco atirador. Depois de eliminá-los, antes de seguirmos para o radar e para o farol, devemos eliminar todos nessa região próxima. Aos objetivos Uma vez a barra limpa Devemos colocar os explosivos Devemos escapar Descendo pelo elevador E antes de escapar Devemos destruir as minas Entendido? Em frente yes, sir. Coming right over, sir. Yes, sir. Toma, primeiro já foi Ok Tudo bem Sim Sim, senhor Toma, bah. Hum. Estev Immediately, sir. Going. Subindo, tá? Okay. Uhum. -huh. Consider it Coming. Agora devemos colocar o franco atirador numa posição na qual yeah. tenha tiro. Finish. Finish. Okay. Right. Coming. Yes. Okay. Hmm? E agora o resto do grupo avança. Right. Yes, sir. Yes, sir. Sapador yes, sir. fica aí? Seguimos hmm? com o Marine e Boina verde. Yes. Sir. Não, sapador, você yes, sir. fica. All right. Done. Yes, sir. Done. A arena fica aqui uhum. Grande Boina Verde uhum. Ótimo, todos apostos Agora devemos distrair Esse carinha aqui de baixo Tem várias formas de se fazer isso Eu vou usar o decoy Pronto, tá vendo? Ele não viu Esse cara aqui das escadas pode avistar O cara lá da torre Hum? Vai, vai, vai, vai. Yeah. Opa, Ah, moleque. Okay, coming. Grande boi na verde. Nice. Isso. Over. That's easy. Yes, sir. Okay. Yes, yes sir, yes sir, okay, coming right over sir, okay, all right, hmm, coming right over sir, okay, yes sir, coming sir, okay, all right, hmm, going, hmm, coming, all right, right home sir, e agora eu vou usar uma tática chamada Isca Viva. Muito bem, e agora, vou na verde um, Dois, três, quatro Cinco e seis Ha, moleque, é isso aí E agora subindo com os demais já aproveita e planta uma bomba E agora é a hora de plantar as bombas E colocar os barris também De modo a destruir os objetivos Colocar esse barril aqui Ok, uma bombinha aqui. O ideal é colocar as bombas e os barris de modo a destruir também os barracões. Porque quando soltar o alarme, vai sair soldados dessas casas com bandeiras. Por isso é conveniente eliminá-los. Outra bombinha aqui. Sim, fácil. Sim, senhor. Sim, senhor. Hmm. Okay. Yes. Coming. Mm-hmm. Right. Okay. Yes, sir. I'll be there in a moment. Going. Fine, E agora? Yes. O radar hmm. Okay. Come on over. Yes. Pronto, boa vez já pode se retirar? Affirmative, sir. Understood, sir. I'll be there in a moment. Affirmative, sir. Ok. Ok, sir. Eu Vou right I'm going. All right. Fine, sir. Uh, sir. Hmm. Okay. Muito bem? todos bem. Tudo bem. sir. Coming. Okay. Tudo bem. Todos Você também, Going, hum. Ah, passaram Eu direto. There in a moment. e toma. Beleza, going, Understood. Agora o radar. Yes. Muito bom. Agora todos para elevador. Don, Descendo! Coming right over, sir. Um sir. Dois quatro e cinco! Ah. Ih. Oh cara aí! Acertou yeah. o pássaro! Matou a gaivota! E agora é a hora de ir embora! Afirmativo, senhor. Right out, senhor. Imediatamente, senhor. Finished. Yes, senhor. Okay. Agora o marinho vai lá pegar o bote. Right out, senhor. Hmm. Opa, opa, opa. Yes. Alô, alô. yes, sir. Finished. That's easy. Yes. Coming. No. Just leave it to me. Okay. 3 yes, contra 2. Não tiveram Come a menor hand. chance. E aqui vai a dica do século para você que Coming esqueceu right de, over, de economizar as balas de francatirador. Okay. All right. Hmm. Come sir. Right on, sir. Yes, sir. Understood sir. Right hand sir. Immediately sir. Coming right over sir. Coming sir. Right hand sir. Understood sir. Right hand sir. Going. Coming right on. Noah, todos a bordo. Okay, sir. All right. Coming. Hm. Mm. All okay. Yes. All okay. É isso aí, missão completada! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo, se gostou do vídeo não esquece do like e... Até a próxima!